Eu vi no seu sorriso um enorme abismo que atorrioriza a minha alma, que já sofreu tanto. Eu não quero amar de novo, para de novo ter que sofrer e tentar se esquecer, enquanto tenta te esquecer. Eu não quero sofrer de novo A cada vez que eu te olhar Sem poder te abraçar Mas querendo te amar Eu não quero morrer de novo Quando chego entardecer E eu tentando não querer Depender do seu amor Para te fazer feliz eu não quero seu sorriso, dilacerando a minha alma, tão angustiada, tão sem calma. Deixa eu viver sozinho. Eu conheço este caminho, acostumei-me com este espinho. Eu não quero nem imaginar a possibilidade de eu te amar, para depois ter que chorar na solidão do meu silêncio por favor vá-se embora mas vá agora sem demora antes que eu lembre que eu sou gente e que eu ando tão carente infelizmente dependente de um carinho todo seu